Como definir o preço de venda da sua casa? Olá! O meu nome é Nuno Moraes Cardoso e sou consultor imobiliário. Esta é uma pergunta que me fazem muito frequentemente. Como é que se deve definir o preço de venda de um imóvel? Durante este vídeo, eu vou explicar as três estratégias de definição do preço do imóvel que eu conheço. Pode haver mais, mas eu conheço estas três. Começando pela menos recomendada. Ah, já agora fica a minha sugestão. Veja o vídeo até ao fim, porque a última estratégia não é muito utilizada. É muito inovadora e pode-lhe trazer ótimos resultados. A Estratégia de colocar o preço acima do valor de mercado e rezar. Mais conhecida como a Estratégia Horrível. Os profissionais do setor imobiliário discordam de muita coisa. Mas há uma coisa em que todos concordam. Um imóvel que não tenha o preço correto não se vai vender. As evidências são mais que muitas. E os casos repetem-se uns atrás dos outros. O proprietário coloca o seu imóvel com um valor acima, para testar e ver se aparece algum interessado. Ah, mas eu gostava de receber um pouco mais. E a história continua e perpetua-se. E o resultado é sempre o mesmo. A única coisa que os proprietários ganham com isso é demorarem mais tempo a vender o seu imóvel. Os compradores vão-se informar do mercado. Vão ver os sites, vão ver os anúncios nos jornais, vão ver tudo o que é publicidade disponível nas imobiliárias ou através de particulares e vão perceber qual é que é o valor em que um imóvel está à venda. Não vale a pena tentar encontrar uma pessoa que não esteja informada. Hoje a informação está na ponta dos seus dedos, neste telemóvel onde está a ver este vídeo. E por isso não faz sentido estar a pensar que vai apanhar alguém mal informado que vai conseguir tirar uma mais-valia, porque isso não vai acontecer. Na realidade, os proprietários que insistem em continuar com esta estratégia veem muitas vezes a sua casa queimada aos olhos dos compradores que ficam com dúvidas porque é que aquela casa específica não se vendeu. E, quando há dúvidas sobre a razão porque o imóvel não se vende, os compradores fogem. Ficou claro que colocar a casa acima do valor de mercado não é uma opção, pelo menos se quiser vender, vai demorar mais tempo e corre o risco de a sua casa ficar mal vista aos olhos dos compradores. Não vá para aí. Siga antes a próxima estratégia. Esta é a estratégia mais comum. É a estratégia do preço igual ao valor de mercado. E como é que as pessoas sabem qual é o valor de mercado? Para determinar o preço do seu imóvel, deve ter em conta quatro elementos. Elemento número 1. Um. A concorrência. A sua casa, assim que vai para o mercado, transforma-se num produto e, como tal, é comparado com outros. E é isso que os compradores da sua casa vão fazer: vão compará-la com outros que existem neste momento no mercado. Elemento número 2: o produto. A sua casa tem características específicas que deve ter em consideração: localização, área. Tipologia, acabamentos, estado de conservação, entre outros. Todos eles são comparados. Por exemplo, se tiver dois apartamentos lado a lado, com a mesma disposição, com a mesma área, mas um estiver muito bem conservado e outro estiver um pouco menos conservado, qual é que acha que vale mais? Os compradores vão ter isso em consideração. E você também deve ter quando decidir o preço da sua casa. Elemento número 3. O mercado. Em que mercado é que estamos? Estamos no mercado estável? em que os preços não têm a flutuação, ou muito pouca flutuação. Estamos no mercado a subir, em que o valor das casas tende a valorizar rapidamente, ou estamos no mercado a descer, em que o preço das casas está a baixar. Tudo isso deve ser tido em conta quando determina o preço da sua casa. E o quarto elemento, que é o histórico de vendas de imóveis semelhantes na sua zona de residência. Este elemento nem sempre é fácil de identificar, nomeadamente para alguém que não é profissional e que não tem acesso às ferramentas que têm os profissionais. Definir o preço do seu imóvel pode ser complicado, porque tem que afastar a parte emocional que diz que a sua casa é melhor que todas as outras e ser mais pragmático e racional como vão ser os compradores da sua casa. Por isso o meu conselho é que contrate um consultor imobiliário. Alguém experiente que o possa aconselhar e explicar-lhe porque é que um determinado valor é o valor certo para a sua casa. Yes. Esse consultor imobiliário deve-lhe apresentar também um plano de marketing, um plano de comercialização e divulgação do seu imóvel que, que juntamente com o preço vai trazer os resultados que procura vender a sua casa rapidamente e pelo melhor preço. E por está a ver este vídeo até ao final vou te contar qual é que é a terceira estratégia que pode usar para definir o preço do seu imóvel. Esta é uma estratégia mais arriscada, mais ousada, mas que pode dar resultados muito bons num curtíssimo espaço de tempo. Por isso, oi-se com atenção e, se achar que é capaz de o fazer, força! A estratégia que lhe quero falar tem a ver com colocar o imóvel abaixo do valor de mercado. Não, não é o que É isso mesmo. Colocar o imóvel abaixo do valor de mercado. Esta estratégia é muito agressiva e só deve ser aplicada se tiver a certeza que vai atrair vários interessados. Ou seja, se tiver a certeza absoluta que está a trabalhar num mercado onde a procura é muito superior à oferta. É mesmo importante que a oferta seja muito reduzida. É isso que vai fazer com que esta estratégia tenha sucesso e atinja os resultados que pretende. Uma segunda condicionante desta estratégia é que tem que ser obrigatoriamente acompanhada por uma forte componente de divulgação do imóvel. Entre outros deve ter uma campanha segmentada de marketing digital, open house profissional e mailing a interessados. Vou tentar explicar esta estratégia com a utilização de um exemplo. Parece-me que é mais fácil. Imaginem que tem um imóvel para venda que está valorizado em 200 mil euros. E, juntamente com o seu agregador imobiliário, decidiram optar por esta estratégia. Porquê? Porque o mercado tem pouca oferta do produto e acreditam que se baixarem um pouco o preço do imóvel, vão atrair muitos interessados e que, por sua vez, ao perceberem que o imóvel está com um bom preço, e têm muita procura, vão começar a disputar entre si quem é que fica com o imóvel. E decidem colocar o imóvel por 185 mil euros, em vez dos 200 mil euros, que é o preço de mercado do imóvel. O que é que vai acontecer? Vai acontecer que este imóvel vai atrair mesmo muitos interessados, vai ter muitas visitas. Obviamente, desde que seja devidamente publicitado e divulgado. E como vai atrair muitas visitas, vai fazer com que as pessoas tenham medo de perder aquela oportunidade e hoje em dia os compradores são normalmente acompanhados por um agente imobiliário que lhes vai aconselhar a fazerem uma oferta pelo preço ou acima do preço. Aliás, o seu agente imobiliário poderá logo dar um briefing aos seus colegas explicando que há muitas propostas e, portanto, a proposta maior será aquela que ficará com a casa. O que vai acontecer é que esta estratégia de preços vai atrair mesmo muitos interessados. Estamos a falar de 8, 10, 12, 15 interessados por dia que vão fazer fila à porta da sua casa. Fila para comprar o seu imóvel. E quando perceberem que têm muita concorrência, não vão pensar sequer em fazer uma oferta abaixo do valor. Pelo contrário, vão ser aconselhados a fazer ofertas acima do valor. E, além de ser acima do valor, com prazos de contrato de promessa e com prazos de escritura muito mais curtos, Faz com que o negócio se concretize com mais rapidez. Estou certo que com este exemplo ficou mais claro como é que pode aplicar uma estratégia de preços agressiva colocando o valor do imóvel abaixo daquilo que é o valor de mercado e mesmo assim sair com o valor de mercado ou acima dele. Espero que tenha gostado deste vídeo e das três estratégias que existem para definir o preço de venda do seu imóvel. Se gostou, deixe o seu comentário aqui embaixo e deixe um gosto que ajuda a promoção do canal. Se não está certo quanto é que a sua casa vale atualmente, peça-me um estudo de mercado grátis. É muito simples. Terei muito gosto em ajudá-lo a determinar o valor certo para a venda da sua casa. Olá. O meu nome é Nuno Moraes Cardoso e sou consultor imobiliário. Até ao próximo vídeo. Vamos conversar.